Como acabar com pulgão na couve com receita alternativa e caseira? Bom, hoje vamos falar um pouco sobre o pulgão, as suas causas. No final do vídeo vou deixar uma receita, mas gente, para fazer receita para pulgão alternativa, o orgânico tem várias receitas, tem muita receita. Vou deixar algumas receitas para vocês na descrição também, para quem quiser usar, sem problema nenhum. Então vamos falar um pouco mais sobre essa praga, que é uma praga que perturba sempre no meio do vídeo, gente, eu deixo uma dica também. vocês prestar atenção, uma dica valiosa aí. Então fica comigo até o final do vídeo. E para vocês acompanhar não esquece, se você chegou agora, você é novo, quer me acompanhar, se inscreva no canal, que o YouTube vai mandar vídeo para vocês aí, pra vocês ficarem ligados com a gente. Então, gente, vamos continuar sobre o pulgão. A sua causa é quando você busca uma agricultura mais sustentável, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, identificar a causa do problema. Seria o pulgão. Por que está aparecendo pulgão? Isso normalmente acontece quando tem um desequilíbrio no solo de nutriente. Pode ser excesso de nitrogênio, então tem que tomar muito cuidado aí. Eu vejo muita gente usar muito ureia. Muita gente assim não tem muito conhecimento, usa muito ureia. Outra, ah, rapidinho, gente! Em vez de você usar a ureia, que é 47% de nitrogênio, usa o sulfato de amônia. Se eu não me engano, é 21% de nitrogênio. Entendeu? Quando a ureia demora 10 dias para ele funcionar, liberar o oxigênio, ou o nitrogênio, o sulfato de amônia, de amônia ele já faz o efeito imediato. De tarde a sua planta já está recebendo o nutriente. Então fica a dica. Ou pode ser, gente, pode ser seca. Quando tem seca prolongada, é outro problema dar dar, é, que vai trazer deficiência de cálcio. e socorro mais de novo, mais pulgão. Então tudo é, é um pelo outro, gente. Vai trazer muito problema, principalmente quem planta couve Outro exemplo, gente, plantio com é, uma cultura só. A tendência é ter muito pulgão, porque ela, ela vai se tornar uma praga. Isso geralmente tem pessoas que trabalham só na monocultura. Ah, só planta uma, uma, uma cultura. Então acontece do pulgão atacar toda a lavoura mesmo. Aí vai virar uma praga infernal. O pulgão também é uma Ele não vai ter alimento, então ele vai atacar essa cultura com toda a potência. É, planta podemos usar no controle do pulgão, seria o cinamomo, né? Outra, outra dica aqui pelo meio, aqui, antes que eu acabo de falar dos outros, das outras plantas, gente, presta atenção, eu cheguei e falei sobre a deficiência de cálcio. Então, quem está acompanhando aí, vai presta atenção, isso é uma dica valiosa. Vocês vão fazer o que, Compra sulfato, perdão, gente, não é sulfato, não, é cálcio boro. Eu tenho um vídeo explicando como uso cálcio boro, é simples. Então, esse cálcio boro, você vai... Nutrir sua planta na falta do cálcio, que é muito importante que o cálcio é lento. Não adianta você jogar o um nutriente na terra, ou com adubo, ou compostar, não importa. A planta demora a receber cálcio, então o cálcio é lento demais. Aí, aí, põe, aí põe casca de ovo, isso orgânico, é muito demorado, gente. então você compra o cálcio boro. toma cuidado não comprar o cálcio boro com nitrogênio, alguns lugares vende com nitrogênio, então fica a dica aí. Dica valiosa, hein? Presta atenção aí, ó gente, isso vai servir para alface, é para hortaliça em geral. Eu tenho um vídeo mais explicativo aí. Então seria, gente, vocês podem usar o cinam, cinamomo, não sei se falei certo o nome, é uma planta semelhante, se eu não me engano, a árvore de ninho. Vocês podem fazer, usar também isso, tudo para controle de pulgão, um ninho, arruda, sambambaia, gente, eu sei que tem mais, tem ortiga, vocês podem usar o óleo de ninho, entendeu? É, o detergente com, de detergente com vinagre, sabão. Então tem muitas dicas sobre como controlar o pulgão aí. Então, todo, como todos os vídeos meu eu deixo, sempre deixo uma receita. Essa solução hoje seria de fumo, álcool e sabão. Vou, vou passar para vocês aí. Quem quiser anota, não tem segredo de fazer. É coisa simples. A preparação: vocês têm que fazer o quê? Triturar o fumo de corda em pedaços bem pequeno. Adicione o mesmo ao álcool, junto a mistura do sabão picado, é, finalmente. É, deixa curtir a solução de molho por dois dias. O terceiro passo, gente, vocês vão fazer o que? Utilizar 200 ml de, da solução para 15 litros de água. Então tem muitas, muitas receitas fáceis de fazer aí, que dá para controlar o pulgão, livrando a sua planta dessa praga. E tomar cuidado com excesso de nitrogênio, é, se está faltando calço aí, você usa o calço boro. então é uma dica simples de fazer aí. Então é isso que eu tinha que passar para vocês, um vídeo rápido aí sobre o pulgão, como acabar com o pulgão na couve, uma receita simples. Vou deixar na descrição para vocês aí mais algumas receitas. Então é isso que eu tinha que passar para vocês aí, Fique tudo com Deus e até o próximo vídeo.